Não, não estou tirando, estou filmando. Qual é o teu nome completo? Meu nome é Clébia da Silva Chaves. Quantos Só... anos a senhora tem? 60 anos. É buziana? Nascida e criada, e ainda nasci de parteira. Hein? Olha que gracinha, vem aí. Olha. Quem era o teu pai? Satiro. Satiro de quê? Feito... Satiro Pedacinho filho de Januário. Aquele, aquela pessoa que... Meu avô vendia, como é que se diz, coisa que você vende de peixe salgado. Entregava, levava nove burros carregados de peixe salgado para Bicuda. Bicuda lá em Macaé? É. Por quê? É, ele trazia, levava o peixe salgado, trazia o arroz, o feijão, a farinha, né? A galinha. Teu avô? Meu avô, Januário. E teu pai? Meu pai foi pescador. E você... Eu? Como diz, sou do lar, mas hoje sou dono de um, re, um restaurante. Cozinheira? É, cozinheira. Chefe? Chef? Chef? Não é muito forte ser chefe não, hein? Não, chefe é quando você faz curso. E teu marido faz o quê? Meu marido é, é empreiteiro de obra e carpinteiro. Um ótimo profissional. O trabalho do meu marido é perfeito, sabia? Ele é um ótimo profissional. Estou separada há 20 anos, mas ele é um ótimo profissional. E o, como é que era a tua infância aqui em Bolsa? A minha infância foi muito boa. Foi infância boa. E essa hora é a hora da gente fazer a entrevista? A minha infância, nasci no meio de... Me criei no meio de pato, de galinha, de porco, de cavalo, de boi. Muitas vezes corri que os boi ali onde é a, a câmera dos vereadores, a gente ia buscar roupa que mamãe lavava roupa na casa do de um milionário até que o filho dele morreu, morreu no, naquele avião, Roger, né? Que era um do, era um do dono da, daquela Barba White. E muitas vezes corri de boi, né? a, nossa, a nosso, nosso transporte era cavalo, era carroça, naquela época, né? Ou então carregava as trouxas na cabeça para buscar roupa suja para lavar. E morava onde? Ali do lado dos Silicos, em frente da antiga venda do Cesseu. Aonde onde tinha aquele telefone que você tinha que segurar assim, né? Assim, né? <risos> e, o, e a água vinha da onde? Da nascente, do Poço da Barrica. O famoso Poço da Barrica. Onde que é o Poço da Barrica? Você sabe onde é, não... Mirini fez um tombamento, né? Ali, depois do Caica, não tem um lugar reservado, um poço? Ali perto da fábrica de gelo? Isso. Ali tinha o Poço da Barrica que existia a fila. Na época da seca, tinha a fila de mais de 15 pessoas para pegar uma lata de... de... 20 litros de água para levar para casa, que levava barro, mas chegava em casa, a água sentava, e essa água que se aproveitava, né? E tinha luz elétrica? Não, era lamparina, lampião de querosene. Eu era responsável de lavar, de lavar os, os, os vidros dos lampiões e fazer a torcida de lamparina. Na escola? Escola na minha época tinha José Bento, né? é. José Bento ali em frente à pra Caixa Econômica. Tinha, porque o doutor Bento nós conhecíamos. Ele fez, tinha três salas, três salas de aula. E doutor Bento, onde a filha dele almoçou aqui, Bebel? doutor Bento visava muito pela, pela cidade. Pela cidade não. Pelo.. Como diz antigamente? Pelo.. Pelo Arraial. Pelo Arraial, ué. Era um Arraial. Não era? Era. E vocês frequentavam? Vocês eram de Manguinhos, né? Manguinhos, nascido e criado ali. E, que, e como é que iam para Bozo? A pé, caminhando, ia para a Igreja Católica, na missa, quando tinha missa, na Ladainha e na festa de Santana, que era dia 26 de julho. Todo mundo ia a pé? Todo mundo a pé, não tinha carro. E a Cabo Frio vocês iam? É, eu não alcancei, mas minha mãe alcançou. E a pé saía daqui de, de madrugada, de noite, chegava ali no Buriri, parava, esperava o sol nascer para continuar a caminhada até Cabo Frio. E você, quando era criança, ia de quê para Cabo Frio? Não, já tinha um ônibus um de manhã e um de noite que tra... de tarde que trazia, né? Um de manhã que era o chite, né? Que era o primeiro, foi o primeiro ônibus que teve aqui em Búzios. Tem foto lá na prefeitura. Desse ônibus. E pro Rio, quando, quando é que ia? Rio era, era ônibus que pegava, mas aí já tava nos meus, nos meus 11, 12 anos. Primeira vez que eu fui no Rio eu tinha 11 anos. Achou muito diferente? Pô, pra gente tudo era novidade, hein? Lembra daquele sapato que a gente chamava cheio de buraquinho de plástico? Para achar aquele, sap... era aquele sapato que a gente usava, e para achar aquele sapato é uma dificuldade. Só uma história bonita, hein? Eu lembro que uma vez, vovô foi no Rio, né? que tinha uma filha dele internada lá, para achar aquele sapato para ele, que tinha um pé grande, que o nome, o apelido do meu avô era 44 arroba, porque ele disse que o pé do meu avô era tão grande que ele matou um boi só com pisar no pé. é o de antigamente, né? E como é que é? Passava pelo saco do fo... ah, de... saco fora. Como é que é essa história do saco fora? Você sabe a história do saco fora? Não. Eu não sei também não. Só sei que o nome é saco fora. Por quê? Da onde vem? Não sei. Essa história não sei. Só se perguntar aos mais velhos. Saco fora. Não sei. Sempre conheci como saco fora. Como é que era a alimentação de vocês quando você era criança aqui? Era... peixe escala salgado né era bonito escalado para ti escalado com feijão com farinha feijão com farinha e peixe escalado salgado feijão comprava onde feijão se plantava na roça tinha feijão tinha o guando tinha a fava era a nossa comida e farinha farinha se fazia plantava mandioca a mamãe fez muita farinha tu já foi no engenho de farinha tem um aqui sabia? o pessoal continua fazendo Farinha e o bolo. E o arroz? O arroz nunca tinha, nunca existia arroz. Macarrão? Também não, não existia, isso é coisa rara. Não existia isso. Era só feijão e farinha. E legumes? A gente, não, não tinha, nós não, t... não fomos acostumados com legume Nós comíamos sempre, era caruru, que é um mato que dá, que a gente pega e faz ele. Na Bahia é outro tipo, mas aqui é um Caruru mesmo a gente tem aqui, gente no quintal, caruru, era feijão, farinha e caruru, e peixe salgado. E roupa? Roupa? Mamãe, aquele saco de, que vinha açúcar, que vinha antigamente para o armazém, mamãe, ceceu e dava aquele saco, né, mamãe clareava na água sanitária, até, até lençol fazia para a gente, até calcinha fazia para a gente. Na mão. Não tinha máquina de costura? Não, naquela época não. Era na mão. Na, na agulha. Posso ficar conversando com a pessoa não, né? Posso oh, guardar essa tua entrevista, me autoriza a colocar na internet? Pode! É? Será um prazer! Aonde é o meu... um geriba? Aqui, que vai é é o Jeribá, vocês têm que ir lá um dia que vai fazendo farinha. Aonde é? Indo pro Geribá?